Olá pessoal, meu nome é Alexandre Lira, eu sou professor do Observatório do Valongo e do HCTE. Eu é, tenho um projeto é, junto com a PAI, um projeto de extensão, onde nós temos é, dois, dois alunos bolsistas e nós desenvolvemos esse projeto é, tentando levar conhecimento sobre astronomia aos estudantes especiais da PAI. Agora, esse projeto, a história dele é que eu tinha uma irmã com síndrome de Down e quando ela faleceu, como esse, vocês devem saber que o, o síndrome de Down ele é muito afetuoso, muito carinhoso, então deixa um buraco na família. Então nós procuramos, eu comecei a refletir sobre isso, resolvi continuar com o contato com, o, com pessoas que tivessem síndrome de Down. Então nasceu a ideia desse projeto. Esse projeto nós estamos desenvolvendo desde 2012, é, fazendo atividades na PAI. Agora, com isso, nós fomos é, melhorando a metodologia, porque nós começamos com a metodologia tradicional de aulas transparentes, etc. Isso não deu certo. Hoje em dia, a gente desenvolve o projeto falando de estrelas, falando do eclipse, falando do, dos planetas, das estações do ano. A gente faz isso é utilizando gincanas, utilizando... É, atividades lúdicas para que eles possam assimilar melhor, porque a aula tradicional não dá certo. Então essa é a nossa experiência que já vai para. Uh, completou três anos e nós continuamos. Somos, é, eu, eu sou o coordenador do projeto, tenho o Huntry, que é astrônomo do Valongo, tenho o professor José Adolfo, que é professor do Valongo também, e tenho o Eduardo Capossoli, que é, um, é professor do Pedro II, e é, faz o doutorado em Supercordas na Física. E fora isso, nós temos alunos bolsistas, a Marina, o Daniel e agora mais duas novas que estão se candidatando, que é a Carol e a Bianca, que são alunos do Instituto de Física. Então, espero que essa experiência possa contribuir para vocês é, é, verem que a importância desse trabalho e que a UFRJ como um todo possa a desenvolver outros trabalhos nesse sentido. Acabou?